Nós tá aqui, tá aqui o Zé Maria aqui, ó. Proibiu, Proibiu, aqui, ó. Não, você vai ser se o acha Deixa ele falar, não. Você vai ser o Zé Maria. Você vai ser sua possível. Eu vou abrir toda a Como eu faço na.. A de D.D. de organização Ontem mesmo eu fui criticado pela oposição, porque aprovei o requerimento para um prazo de se explicar sobre isso. Eu fui pelo pela oposição pelo PSDB, que eu vi que o Ministério Público entrou num questionamento contra a presidente absurdo, dizendo que ela não cumpriu o artigo 67 da Constituição federal, que está com que ela não pode abrir créditos e tentar sem aprovação que visita Isso é inexistente. Ontem eu provei ontem. eu estou sendo criticado pela oposição, ordem. Eu sou eu meu governo. Então, essa comissão, essa comissão, Onde ele não delibera nada. Isso é um opositor, o Disenberg e os outros não ficar expandindo isso, até para postergar a ida para o plenário? O contar tá, ele é o titular. Ele é titular, como é Humberto Costa, é titular, como é Lidepec, é titular, todos podem discutir. Vai, oh, só... não, só... não, não, ela, ela pode discutir. Só fazer todos os, fazer os, presos. Presos. os senadores podem discutir. E outra coisa, ele que estar lá discutindo esse projeto, até com a aposta recaída para o Senado, do plenário, que esse projeto foi tirado do é Senado. Ia ser votado. Não deu 40 dias para se discutir 45 dias Nós vamos cumprir os 45 Dá direito de discussão tá certo? Eles podem discutir isso Posso postergando errando A Diana a Ida.